Instantes vocês presenciarão a manifestação da criatura. Oh, oh, a cubrani, a cubrani, a ah, eu não não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 De acordo com relatos de mídia social, por volta das 8 da noite do dia 7 de maio, em Zoxian, Zhejiang, muitos internautas fotografaram um cenário estranho: o céu estava totalmente avermelhado com cor de sangue. Mais bizarro que o fenômeno foi a explicação dada pela grande mídia de que seria apenas o reflexo das embarcações refletindo no céu. Se segue, vemos um casal muito feliz em sua nova casa, que acabaram de comprar por um preço bem abaixo do mercado. Porém, não foi por acaso que a casa foi vendida por um preço tão baixo. Mesmo sendo muito bela, já foi revendida 5 vezes e o motivo vocês saberão em breve. No. I'm dude, it's so dark in there. You probably can't see anything. Wait, dude, there's, there's literally a light. Let me Which tell you guys, what well, I'm more scared of? I'm more scared of a rat. Neste momento, eles irão explorar pela primeira vez o sótão da casa. Sim, ele irá descobrir algo perturbador. You want to give the fans anxiety real quickly. <laughs> I got the ladder in my feet. Here's what the attic looks like. Oh, they left me a Christmas tree. No, like, like someone meant for you to find that. This is like pissing me off. Ele de um de There's some weird shit that goes on. It's actually pissing me maybe off. Just like, maybe yeah, maybe you should have just got a house tour. No. <laughs> no. Bro, okay. yo, I don't want to be touching this right now. How Why did, did we... Know. I don't know, dude, it literally... papel escrito, você não é bem-vindo aqui. Não, não, não, não, não. Há rumores de que o primogênito de cada casal que adentrou nesta casa foi sacrificado pela própria mãe após ser possuída por o demônio Dambala do voodoo. Detalhe, nesta semana ela descobriu que estava grávida. Mais tarde, eles descobriram a história, mas mesmo assim não levaram a sério e permaneceram no local. O desfecho disso tudo, creio que veremos em breve. No vídeo que se segue, vemos o que parece ser uma mulher com um longo vestido negro rastejando de quatro na rua feito um animal. Deixou moradores locais apavorados, contudo, não houveram outros registros da aparição. Na sua opinião, o que seria esta coisa? Seria apenas uma brincadeira? Uma mulher esfaqueada rastejando em busca de ajuda? Se fosse isso, muitos saberiam, ainda quem diga se tratar de uma lobby woman. Fugindo para dentro da mata já que era noite de lua cheia e ela estaria em processo de transformação, mas a verdade ainda permanece um mistério. No vídeo que se segue vemos uma mãe e uma filha retornando do hospital, aonde fizeram alguns exames de pré-natal após terem engravidado por meio de inseminação artificial com o sêmen de um doador desconhecido. Taklah, kejap lagi. Aku nak berjalan. Penat aku tadi. Adik masuk dulu, eh. Penat. A filha grávida parece estar muito cansada e assim que chegou, correu para o quarto. Preocupada, a mãe foi ver se estava tudo bem. Huh? estava nada bem. Obi, você pode apertar. Ei, meu amor, você está feliz. Eu estou feliz. Eu estou Eu estou como isso é possível? Agora há pouco vimos ela toda ensanguentada fazendo um ritual de bruxaria acompanhada de um demônio e agora ela está ali como se nada tivesse acontecido. Eu vou abrir. Sua mãe pedindo uma massagem. O que é isso? O O que surgiu e a atacou, no dia seguinte os corpos foram encontrados estirados naquela sala e milagrosamente apenas o bebê sobreviveu, algo me diz que o doador anônimo tem algum envolvimento com magia negra. Ela queria apenas gravar um vídeo de dancinha e publicar no TikTok. Para isso, ela aproveitou que a casa estava vazia, pois assim ficaria mais à vontade para rebolar e se soltar ainda mais. Mas durante a gravação, um vulto negro fantasmagórico passou na cozinha. Foi aí que ela descobriu que quando estamos sozinhos, é aí que estamos mal acompanhados. Destinos com suas gás. A rare astronomical Phenomenon Has once uh,